A paz serena do Senhor. Vamos ler uma palavra, Epístola aos Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A palavra contenda tem duas partes, uma negação e depois uma outra palavra que é preservar. Portanto, aqui é não preservar. Quando temos a influência do álcool no nosso sistema, não conseguimos preservar o quê? A unidade do espírito isso é o que nós perdemos porque estamos agitados, distraídos é fundamental é uma, uma, uma mensagem de tranquilidade, tranquilizai-vos quando estamos tranquilos e mantemos o foco do amor, a consciência nossa consciência no Senhor o Senhor dá-nos o seu espírito constantemente por isso fortalecei-vos no espírito sempre mas se estamos agitados, perdemos o foco perdemos a ligação, estamos perdidos